Fala mestre, tudo tranquilo? Eu sou o prof. Rafa Sisson do canal Física Fácil aqui do YouTube e tô aqui no Bio Explica para te dar uma dica de como é que se calcula a velocidade de recuo de uma arma que dispara um projétil.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 Então, mestre, já te deporou com essa questão? Sempre que alguém dá um tiro com uma arma, psiu, tem essa velocidade de recuo. E aí, como é que faz a conta da velocidade de recuo dessa arma quando dispara um projétil? Esse é um assunto que se resolve, não é uma questão que se resolve a partir do teorema da conservação da quantidade de movimento. Então, tomemos como exemplo uma situação de um canhãozinho aqui, que tem o um projétil dentro, alguém acendeu o pavio, vai explodir vai dar o disparo. E aí, quando esse canhão dispara a bala, sabemos já que a bala, o projétil, se desloca no sentido em que foi o tiro e o canhão recua em sentido contrário sempre. Por que, que isso aqui tem a ver com a conservação da quantidade de movimento? Porque a quantidade de movimento de um sistema isolado de corpos permanece sempre inalterada, independente do que aconteça nesse sistema de corpos. Então a gente escreve assim: quantidade de movimento depois do disparo é igual a quantidade de movimento antes. A quantidade de movimento tanto antes quanto depois é zero, mas é mais fácil perceber que é zero antes porque ninguém tem velocidade em relação ao referencial fixo no solo. Então a quantidade de movimento do canhão é zero, a quantidade de movimento do projétil é zero, portanto a gente percebe facilmente que a quantidade de movimento do sistema. É nula, mas depois do disparo tem quantidade de movimento para o projétil e tem quantidade de movimento para o canhão. É, professor. Como é? Explica isso aí, hein, Rafa. Como é que agora tem quantidade de movimento não tinha antes e tu tá dizendo que fica igual antes e depois, hein? É porque quantidade de movimento, mestre e mestra, é uma grandeza vetorial. Então, se eu somar um vetor para a direita com um vetor para a esquerda que tenha módulo igual, sim, o vetor quantidade de movimento vai ser zero, assim como era antes da do disparo ali. Então, eu escrevi aqui, ó, a quantidade muito movimento do Canhão, linha, para dizer que é depois, mais a quantidade de movimento do projétil, linha, para dizer que é depois, é igual a zero. E cada quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então fica massa do canhão vezes a velocidade do canhão depois do disparo, mais a massa do projétil vezes a velocidade do projétil depois do disparo, é igual a zero. Aí a gente pega esse MPVP' passa para a direita, fica negativo, e aí no final das contas passa a massa dividindo. Aí a gente descobre que a velocidade de recuo de quem deu o tiro do, do canhão, aliás, da arma, enfim, é igual a menos, para dizer que sempre em sentido contrário a velocidade do projétil, claro, a arma não vai para o mesmo lado que aconteceu o disparo. Vezes, então menos. MP, que é a massa do projétil, vezes VP, que é a velocidade do projétil após o disparo, sobre a massa do canhão. Duas informações, então, bem importantes. Uma que eu já falei é que a velocidade de recuo sempre tem sentido oposto à do disparo, mas essa é bem lógica. E a outra, nem tanto, é que quanto maior for a massa do canhão ou da arma que dispara, menor é a sua velocidade de recuo. Por isso que armas de longo alcance tem que ser massivas. Por quê? Porque aí quando elas dispararem um projétil com uma grande velocidade, para que tenha um grande alcance, ela não recui tanto. E se ela recuar tanto, se a massa dela não for grande, fica difícil segurar ela, perde toda a mira, enfim. Então quanto maior a velocidade do canhão, menor é a velocidade do recuo do canhão. E aí, mestre? Deu para entender? Ficou com alguma dúvida? Então comenta ali embaixo nos comentários. Ah, espera aí. Faz aquele favorzinho aqui de apertar no joinha se gostou da dica. Te inscreve no canal aqui no Bioexplica Explica se ainda não te inscreveu. E caso tenha interesse, aparece lá no Física Fácil te inscreve também para ter acesso a alguns outros conteúdos comigo também. O atalho bem simples aí é apertar Ctrl Shift e o link que aparece na descrição desse vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima